Então, fui pego de surpresa. Enquanto eu tava gravando o último vídeo do Easy FX, uh, eu recebi uma marcação no, no Twitter, que foi bem engraçada pra dizer a verdade, que me marcaram numa corrente pra falar dos meus cinco personagens favoritos dos jogos de luta. E eu fiquei pensando, porra, por que que. <risos> que ele marcou nisso, que ele, ele tinha marcado o Dio Rod também, que tinha, que marcar, tinha que marcar três pessoas, ele marcou o Dio Rod, o Vini do Punho do Dragão e eu, arroba Aí eu fui ver o vídeo que o Juninho neste fez, né, no canal dele no YouTube que vai estar tá aparecendo aí na tela. Você pode dar uma olhada lá no canal dele que, ó, show de bola. E vendo o vídeo, a lista dele e tudo mais, a lista é legal, ele gosta de uns bonecos maneiros. Só que quando chegou no final do vídeo, ele tava falando do Jota Novaes, do Round J, que é outro Jota que joga jogos de luta. Então, para encerrar esse vídeo, eu queria marcar algumas pessoas para continuar a corrente. Eu queria marcar o J do canal Vai J, um canal muito legal, também fala muito de jogos de luta. É, e fui lá falar no Twitter. Com o Juninho, falei tipo, ah, você marcou a pessoa errada, marquei lá, o Jota não vai. Aí o Juninho falou, ah, cara, faz também, tá ligado? Já, já te marcou aí, faz aí também. Como dá pra perceber, eu gosto um pouquinho de jogo de luta, principalmente Street Fighter, eu gosto pra caralho. Enfim, a história pré-lista é essa, então eu vou começar com a minha lista aqui. Em quinto lugar... Um boneco que eu, eu, eu sempre curti muito ele, eu não sei explicar muito bem o porquê, porque eu poderia gostar da contraparte dele, que é muito mais divertida, diga-se de passagem, que é o Shingo. Por algum motivo eu adoro o Shingo. É, quem, quem sabe, quem me conhece, quem joga comigo The King of Fighters a 2002, um M na Steam, Sabe que eu jogo com o Shingo? Eu não sou bom. Eu não sou bom jogando The King of Fighters, mas eu gosto pra caraca do Shingo, meu Shingo aqui de jogo neutro. E eu acho o Shingo muito mais divertido que o Kyo, porque ele é um cara normal. O Shingo é um cara normal. Ele só quer ser legal, ele só quer ser tão bom quanto o cara que ele gosta, que é o Kyo. E é por isso que eu acho que eu me identifico um pouco com ele, que é mesmo tipo de eu me identificar com o Homem-Aranha, que é um brother normal, só que no caso do Homem-Aranha ele... Por e esse amor que eu peguei pelo Shingo só cresceu quando no final da KOF, se eu não me engano, 97, tem um final na Copa 97, que o Kyo dá a luva dele pro Shingo. Com uma, tipo, com uma... nem uma parabenização, é como tipo, tu é legal, cara, tá ligado? Você, você é um cara legal, toma aqui. E tipo, isso me deixou muito, muito ah, felizinho, tá ligado? Na época que eu vi isso, era, porra... Era muito novo, mas eu achei isso muito legal. Muito legal. E desde então eu jogo com o Shingo, eu gosto do Shingo, e ele é o quinto personagem da minha lista de 5 personagens favoritos de jogos de luta. Quatro personagens! que é um personagem um pouco complicado, porque eu nunca soube jogar com ele. Eu nunca soube jogar muito bem o jogo em si, na real, que é Tekken. Eu cheguei a jogar bastante Tekken, bastante Tekken 7, peguei até Vindicator, jogando de Bob, porque por mais que o King seja meu quarto personagem favorito, ele é muito difícil de jogar, tá ligado? Em, em high level, assim, né? Você pode ficar macetando botão com o King que uma hora você vai ganhar. Só que ele é um personagem muito técnico, na minha, na minha cabeça, assim, pra mim ele é um personagem muito técnico, eu acho muito difícil jogar com ele, mas ele, desde o Tekken 3, quando eu jogava com a minha irmã, a minha irmã sempre me ganhava no, no Tekken e em outros jogos de luta, foi por isso que eu comecei a gostar de jogos de luta, porque eu pai era muito a minha irmã, eu queria aprender pra ser melhor do que ela, né. Aí tipo, em algum momento eu peguei o King pra jogar, e tipo, ele, a roupa que ele, que ele tinha era muito divertida, tipo, ele tinha uma, tipo, uma roupa de treino, tá ligado, usava um Nikezão, uma calça, pá, uma camisa maneirinha, inclusive, eu criei uma camisa daquela e a máscara de agora eu fiquei, tipo, quem é esse cara? Por que, que ele é tão legal? Por que ele é tão legal? E até hoje eu não sei por que ele é tão legal, ele continua sendo muito legal, ele continua sendo tipo um dos melhores personagens de Tech na minha opinião. É, em questão, tipo, de, de ser um cara foda, você vai fala, porra, foda! Caraca, esse brother aí, tá ligado? Só que assim, não deu, eu não consegui jogar com ele, eu desisti de jogar com ele, eu só perdia com ele no Tekken 7, eu fiquei foda você vai jogar de Bob, peguei o Bob, hoje em dia eu jogo um pouquinho de Julia também, que também é uma outra personagem que eu acho maravilhosa, só que ela não entra nem no top 15 de meus personagens favoritos, e é isso. King em quarto lugar. Em terceiro lugar, eu não posso deixar de falar desse personagem, porque ele marcou bastante a minha vida como pessoa que joga Fighting Games, que é o Ken Masters. Eu jogava de Ken na Street Fighter 2, joguei na Alpha 1, na Alpha 2, na Alpha 3, joguei na Street Fighter 3. Quando eu descobri que existe Street Fighter 3, porque eu passei tipo metade da minha vida sem saber que Street Fighter 3 existia. E quando eu descobri que Street Fighter 3 existia, foi vendo o Evo Momento 37. Que é aí que eu falei, puta! Tá, que pariu. É o Ken ali, tá ligado? Aí o meu amor pelo boneco voou, tá ligado? No 4 eu com Ken também. Mas quando chegou o Street Fighter V, eu fiquei meio... Talvez eu não queira usar o Ken. Não sei, não é nem questão dele ser ruim. O Ken não é um boneco ruim no Street Fighter V. Só que ele é meio... Ele é um moleco que funciona se você for uma pessoa muito impulsiva. você gostar de contestar, de apertar botão e, caralho, vou subir no shore, vou subir no menos dois, como diria o Buyu, vou subir no menos dois. que hoje é sexta-feira. É, e eu gostava disso quando eu era mais novo. Aí, com, conforme eu fui aprendendo a jogar jogos de luta, eu fiquei meio, tipo, um, um pouquinho mais na defensiva, tentando jogar um pouquinho, uma parada mais de neutra e o Ken não era o boneco pra mim, mas ele sempre esteve no meu coração, assim, real, eu sempre gostei muito dele. Mas é isso, ele ficou em terceiro lugar exatamente porque de um tempo pra cá eu, eu tenho uma visão um pouco diferente de, de fighting games e eu, infelizmente o Ken ficou um pouco pra trás, se fosse alguns anos atrás ele seria o primeiro, mas por enquanto a gente deixa ele em terceiro que tá tudo certo. O segundo lugar não é, muito, não é muito previsível, mas o meu segundo lugar é o Andy Bogard. E é, por que eu gosto do Andy? Porque ele é estiloso. Pra caralho. O meu primeiro jogo de luta que eu lembro de pegar pra parar e jogar, tentar aprender o jogo, foi o Fatal Fury, Fata Fury 2 Special, do Super Nintendo. E lá, quando eu peguei o controlezinho do Super Nintendo pra jogar, aquele controle que não é ergonômico, Independente do que tu diga, do que tu acha, da sua nostalgia, esse controle não é ergonômico. Não é. O da Sony é muito melhor. Abençoado seja. É, e na época, eu não conseguia fazer os golpes do, do Andy direito, achava muito difícil, por fazer uma meia lua pra frente com chute pra ele dar o, o bagulhinho, ou então fazer um... O movimento de chore Caraca, era difícil, né? Pra caraca e tal. Mas, cara, eu me apaixonei pela estética do personagem. A fase dele, que era na Itália, em cima de um barquinho. Cara, incrível. E, e tinha algumas versões de, de Fatal Fury que ele aparecia até de máscara de ninja. Que ele tirava antes de começar a luta. Aí as roupas dele tinham uns detalhes maneiros. Também tinha uma faixa vermelha. Cara, irado. Eu achava o Andy irado. O, o tempo foi passando eu fui continuando e, tendo ele... No meu trio do KOF, do, do quando jogar Fatal Fury, eu prezava jogar com o Andy também. Eu tô doido pra jogar o King of Fighters 15, pra usar o, o Andy e Shermie, e se Deus quiser, o, o Xingo, que eu tenho certeza que vai vir, porque porra, é o Xingo, né, cara? Xingo kick, tem que vir. E é isso, cara. Vamos pro primeiro lugar que, pra quem me conhece, é bem previsível também, né? Mas tudo bem. em primeiro lugar, a música dele já tá tocando, então você provavelmente sabe quem é. É o Alex. Ai, Jota, mas o Alex é lute. Chupe o meu inteiro saco. Ele é foda. E tem uma jaqueta de couro. Você tem uma jaqueta de couro? Você não tem uma jaqueta de couro. E tipo, a minha relação com o Alex é muito engraçada, porque no Street Fighter 3 eu não jogava de Alex. Eu, eu sabia que ele existia, mas eu não ligava pro Alex. Tipo, tanto faz, sabe? Ele era só um cara lá, sei lá, tinha uns golpes meio ruins, era meio low tier e, tipo, ficava por isso mesmo, sabe? E quando saiu os bonecos de DLC do Street Fighter V, os primeiros bonecos, acho que foi da primeira temporada, né, que ele saiu. É, eu fiquei tipo, eu não vou jogar de Alex, tá ligado? Coisa horrorosa. Até um dia em que eu decidi brincar com ele, foi fazer uns desafios, abri ele, fazer uns desafios pro Alex, e eu fiquei tipo, fuck, he's so cool. E desde então eu sou apaixonado pelo Alex. E é, por mais que eu não seja mais main Alex, eu ainda jogo de Alex, porque porra, que boneco, cara. Que boneco. Ontem eu tava jogando de Alex, tá ligado? Eu, eu, eu me vejo muito nas atitudes do Alex, de ser um cara tranquilo, que tipo, não quer problema com ninguém, mas aparentemente o problema sempre quer alguma coisa com ele. Ele só quer ver a vida dele numa boa, comer cachorro-quente, consertar o carro dele, e treinar. E o estilo de jogo dele também combina muito com o que eu gosto. Ele, ele bate muito forte e tem agarrão. Que são coisas que eu sempre curti pra caraca. Então quando eu peguei ele Street Fighter V, comecei a aprender ele, foi uma sensação que eu fiquei tipo, caralho, que irado, velho. É esse cara, é esse cara aqui que eu quero. É esse cara que eu espero ver de novo no Street Fighter VI, Street Fighter VII, Street Fighter, sei lá... Alpha 45 eu que for, eu quero o Alex. Ele é o herói dos heróis. Ele é o melhor dos melhores. Ele é o homem. Ele é o Alex. Eu te amo, Alex. Eu te amo. Esses foram meus cinco personagens de jogos de luta favoritos. É, obrigado pela recomendação meio que acidental, Juninho Neste, né? muito obrigado. Eu não tenho quem indicar, então se alguém estiver vendo esse, esse vídeo aqui e quiser fazer, fique à vontade e se inscreve no canal também, tá ligado? Eu, eu, vou, eu não faço muito conteúdo de jogo, não, mas pretendo começar a trazer conteúdo de jogo. Se inscreve no canal pra gente trocar umas ideias boas E me segue no Instagram também, que é onde eu posto meus trabalhos. Show? Show. Valeu e até a próxima.